Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que tá as coisas? Mano, hoje notícia boa, hein? A gente não veio aqui pra falar coisa ruim, só coisa boa. <risos> Bom demais. Olha, aconteceu aí uma redução nos impostos, né? No IPI lá novamente, de 10% aí dentro dos consoles. E algumas outras mecânicas lá desceram até zero, certo? Então, a gente tem uma notícia excelente aí, especialmente nesse caso... Onde o preço do hardware do PC tá muito caro, né? Eu sempre é, recomendo, né? Tem amigos meus que perguntam. Eu sempre recomendo o PC, cara. Porque o PC, ele tem uma série de vantagens que o console não tem, né? No PC você pode trabalhar, você pode levantar uma grana, né? Uh, usando ali o PC, dependendo do, do hardware que você vai, às vezes o cara pode fazer uma mineração ali no, no período da noite, tirar mais um pouquinho de dinheiro. É, o cara pode emular muita coisa. Hoje em dia os emuladores estão beirando a perfeição, assim, para, por exemplo, para Nintendo, é emulação. Não tem como, né? Hoje você falar para um cara assim, não, compra lá um, um Nintendo Switch, cara. Você vai fazer o cara jogar dinheiro fora praticamente porque ele vai conseguir comprar o Nintendo Switch um jogo e pronto né o jogo do Nintendo Switch tá aí beirando os 500 600 reais na média cara tem jogo que custa 800 então assim como é que você vai recomendar algo do gênero né então a emulação é, é a solução hoje os emuladores de Nintendo Switch estão assim perfeitos cara às vezes é melhor do que o próprio console né se você tiver um hardware aí, Mediano, né? intermediário, não, não seja aquele gráfico integrado e mesmo assim roda, hein? mas se não for aquele gráfico integrado, um, um hardware mediano, uma placa de vídeo bacaninho, um processador interessante, pode ser um, um de entrada mais interessante, né? novo, você já consegue fazer uma emulação muito boa aí do, do Nintendo e sem contar outras coisas né tem emulação do, do PlayStation 3 também né emulação de jogos mais antigos você tem uma gama de, de jogos assim muito grande né a Epic Games ela ela dá jogo toda semana gratuitamente tem muito joguinho ruim né que a gente coloca lá que eles pa, colocam lá no pacote mas mano é de graça ali ó né às vezes vai lançar um jogo que não é o gosto de todo mundo mas é o gosto seu tem muito jogo que lançou lá na Epic Games, que a galera jogou de lado, mas que eu gosto bastante. Então, assim, eu sempre recomendo o PC. Mas, nesse momento, especialmente com esse, esse fim de, de imposto aí, não é o fim do imposto, né mas é essa redução do, do imposto é, lá do IPI, o console está se tornando a peça mais viável para você jogar videogame por hora. Então... Semana. É, uma semana, cerca de uma ou duas semanas atrás e lá na Amazon, o Xbox Series S estava por R$ R$ reais. reais antes do fim. É, antes da redução do desse. Desse IPI novamente. Então o que, o que se espera é que com esse corte, algo em torno de 200 a R$ reais entre como como crédito aí para esse para esse console, né? Então, o que que a gente pode pensar? Que num próximo momento de promoção alguma coisa, o Xbox Series S pode topar ali na casa do 2.100 a 2.000 reais. Então, nesse momento, o Xbox Series S para quem quer jogar, eu falo, cara, eu só quero jogar. Mano, tá excelente. Você vai ter um console de nova geração com assim, as tecnologias da nova geração né com tudo aquilo que tem a oferecer o gráfico é bom cara a galera fala assim não o gráfico é ruim tá? não é se você pegar para comparar assim não vou comparar Pô, o Xbox Series S ele roda ali numa configuração de 1080p a, a 60 né FPS ou se você quiser um modo de qualidade ele vai topar ali 1440p o Quad HD a 30 então se você pegar para comparar com o Xbox Series X ou Playstation Evidentemente que a qualidade do Xbox Series S vai ser pior Não, não tem como você comparar isso Mas o pre, a diferença do preço não justifica, por exemplo né? Então, assim Se você colocar lado a lado, é evidente que vai ser pior Mas a questão não é essa A questão é você pagar barato Para ter acesso a essas te tecnologias E ter um jogo decente ali para rodar e é exatamente isso que o Xbox Series S faz. Ele te entrega um, um jogo decente para você jogar. Coisa que no PC você teria que ter um hardware hoje para rodar esse mesmo uh, desempenho do Xbox Series S muito caro. É, é um PC ali na casa dos 5, 6 mil reais. Nem o, o Xbox Series X e o Playstation tá estão nessa, nessa casa de preço. né? O Xbox... Series X ele não tá aparecendo no mercado, mas o PlayStation 5 quando aparece no mercado, a média de 4.500, 4.700. Com essa redução, a gente pode esperar aí mais ou menos uns 4.300, 4.400, né? Às vezes uma promoção mais agressiva aí 4.200, olha que legal, né? Mas o Xbox Series S tornou então a casa do gamer para esse para esse início de nova geração, porque você vai ter acesso aí no os novos jogos que vão sair Há uma biblioteca vasta de jogos passados Por conta da retrocompatibilidade da Microsoft Há o Xbox Game Pass Que é um excelente recurso que a Xbox tem Você né? paga um, um preço ali todo mês E você tem ali diversos Cara, é 200 jogos lá, véio, 100 cacetadas de jogo Assim, que você pode jogar à vontade né? joga enquanto estiver lá na biblioteca E assim, está se, tor se tornando aí a casa do gamer para esse início de geração. Até que o. O, o que, que você faz? Você compra lá o Xbox Series S. Quando o mercado, né, der aquela acalmada e tal, você pode partir para um PC e vender o seu Xbox Series S. Que aí você vai ter ali tudo que você quer dentro de uma plataforma que você pode trabalhar bem mais, né? Então, assim. Eu acredito no aplauso quando ele tem que acontecer. Né? e na naquele naquele tapinha no, é, naquele tapinha nas costas quando ele tem que acontecer também né então dessa vez para o governo brasileiro a gente aplaude não estou falando de uma pessoa não é bolsonaro não é tá não é não é o governo que, que fez isso não é uma pessoa uma pessoa não faz nada a gente vive uma democracia né ou burocracia também a gente poderia colocar assim então uma pessoa só não faz nada né? Então dessa vez a gente aplaude o governo, mais uma redução. A gente espera outras reduções. A gente tem visto isso acontecendo, né? Então isso é muito bom pra gente, visto que não tem, não tem nada no, no Brasil que bata de frente com esse tipo de produto, né? A gente não tem gente no Brasil trabalhando com esse tipo de produto. Então o imposto aqui ele é irrelevante. Geralmente o imposto é protecionista, né? Ele protege o seu, o seu produto uh, em relação ao mercado externo, mas não existe alguma fábrica aqui que faça um, um um BR Station né não tem então nesse caso o imposto não faz muito sentido então é melhor mesmo abaixar ele para estimular o comércio muito bom é, a gente fica feliz com essa notícia aí vamos esperar aí os novos preços que vão sair dos consoles dos jogos a gente vai ver aí eu trago mais notícias Beleza lembrando que o black for está tá com o um Open Beta véio. jogo assim eu esperava, eu esperava que fosse um jogo mais barato, mas ele é justíssimo, ele é um Left 4 Dead atual. Coisa que o Left 4 Dead não fez, ele foi lá e fez, e é assim que o mercado tem que funcionar mesmo. Tem um, um público ali que gosta daquele gênero de jogo, aquele jogo que tava lá não fez nada pra melhorar nada, veio aqui o Back for Blood, Black, Black for Blood, opa, quase que não foi velho. Back for Blood, pô. Aí, veio aqui o Back for Blood e vai tomar consequentemente... Todo, todo esse público aí do Left 4 Dead, porque o Left 4 Dead estagnou e o mercado não funciona assim, o mercado sempre avança, né? Muito bom, tá com open up, o Open Beta aberto até o dia 16, pode baixar o jogo lá nas plataformas, jogar até o dia 16, depois ele volta a ficar pago, ele tá num preço alto ainda, não é o preço que a gente deseja, né? Mas aí eu não recomendo comprar, né? Joga o Left 4 Dead lá até ele ficar num preço interessante, que eu... Considero que seria ele na casa dos 40, 50 reais. Isso deve acontecer em cerca de seis meses. Então você joga o Left 4 Dead até mais ou menos chegar a esse preço aí. E aí a gente pega e compra para jogar quem gosta, beleza? Desse tipo de gênero. Então é isso aí. Grande abraço para todo mundo. Falou e até mais!